Um dos comportamentos mais terríveis no que se refere ao fato de conseguir qualquer coisa que você quiser na vida, certamente, é bancar o bonzinho ou o agradador. Você pode discordar de mim se quiser, mas, tem uma diferença enorme entre ser um bom homem, um homem bom, e ser, um homem bonzinho. Quem é bom, faz o bem. Quem é bonzinho, não tá nem aí para o seu próprio bem, para suas próprias necessidades e desejos. E por mais que você ache, ah não cara, eu não sou assim não, longe de mim ser assim, nunca fiz isso na minha vida. Será mesmo? Vamos fazer um teste rápido, se você passar, talvez você realmente não seja assim. Mas se você não passar, veja o vídeo até o final, porque você precisa, repito, você precisa desse vídeo, vai por mim. O teste é o seguinte, você consegue se lembrar claramente de quando foi a última vez que você falou abertamente para outra pessoa algo como... Eu, fulano de tal, quero, gostaria, eu demando, eu preciso, que você faça, ou que você me ajude a... três pontinhos. Se isso é normal pra você, ou seja, falar o que você sente, falar sobre o que você quer para outras pessoas, e sendo bem claro, se você não enfia as suas vontades dentro do seu rabo e cala a boca, ótimo, show de bola. Mas se você tem qualquer dificuldade em relação a isso, ou a algo parecido com isso fica comigo nesse vídeo. Número 1- um, Comece a pedir, e a falar, exatamente o que você quer, e o que você pensa. Se você é um homem bonzinho, é muito provável que você tenha problemas em fazer isso. E se você tem problemas nessa área, eu vou te falar o real motivo por trás disso. Lá no fundo, você tem medo. Sim, medo. Medo de ser rejeitado, ou, dessa outra pessoa, porque sempre tem outra pessoa envolvida na história, medo dessa pessoa colocar você em uma situação desconfortável, ruim, no meio de um problema, por assim dizer. Então é por isso que você acaba fazendo um monte de coisas para os outros, um monte de favores, porque você espera do fundo do seu coração que através dessas coisas legais que você faz, as pessoas vão ler os seus pensamentos e fazer o que você quer. Você acha que elas vão adivinhar, ou perguntar o que você quer. Não cara, isso não vai rolar. Por exemplo, se você tem uma garota, uma mulher em mente, e você quer tentar algo ali, você quer algo a mais, cara, não ache que comprando flores pra ela, falando coisas bonitas e tal, que ela vai pular nos seus braços. Em vez de acreditar nisso, só fala de uma vez, cria um contexto e chama ela para sair, rápido, pronto, sem neura e sem complicação. Ou então você está querendo ganhar mais no seu trabalho, em vez de trabalhar dobrado, em vez de ficar babando no ovo do seu chefe até a calça dele ficar molhada, literalmente, cara, só chega e fala. Eu quero ganhar mais, o que eu preciso fazer para ser promovido, ou para ter um aumento? Acredite nisso, quando você começa a ser direto com as pessoas, e falar o que você quer, você começa a conseguir exatamente o que você pede. E é muito simples entender o motivo por trás disso, é porque você começa a ser congruente com as suas verdadeiras vontades, e tanto a sua cabeça, quanto o seu corpo começam a trabalhar de forma alinhada. E é óbvio que você pode receber um não, ou, não conseguir exatamente o que você pediu, só que no mínimo, as pessoas vão começar a respeitar você. Porque essa atitude é um dos mais fortes demonstrativos que você, é, você mesmo, de que você se respeita. Número 2. Suas necessidades, seu bem-estar, e as coisas que você quer fazer, vêm antes, muito, mas muito antes das coisas que os outros querem que você faça. Não tem como, não tem jeito, se você quiser assumir o controle da sua vida, se você quer parar de ficar por último, se você não quer mais que as pessoas tirem de vantagem de você, você precisa urgentemente começar a ser mais egoísta. Porque se você coloca outras pessoas na sua frente, você nunca vai ter tempo para focar em você mesmo, e se você não focar em você mesmo, sempre, a sensação de não estar avançando na vida, vai ficar com você, pesando nas suas costas, te fazendo dormir mal à noite. Você precisa focar no seu próprio umbigo, a fim das coisas andarem para frente. Para fazer isso, você precisa começar a ficar confortável em falar não. Fale não, na cara das pessoas. Se a sua vida está ferrada, e você está começando a melhorar, mas outras pessoas ficam te pedindo favores, você precisa falar não, e focar em você mesmo. Se tem uma mulher na sua vida que só te vê como amigo, mas sempre te chama pra sair, ou arruma situações para você ficar cheirando o rabo dela, fale não, e vai cuidar da sua vida. Abre a boca e fala não. Por quê? Porque eu tenho outra coisa para fazer hoje. Claro que isso é um processo, inclusive, vai ter vezes que você vai vacilar e acabar fazendo merda de novo, mas, tenha isso em mente, você, suas necessidades, seus desejos e suas vontades vêm em primeiro lugar, ponto final. Número 3. Buscar aprovação e validação de outras pessoas, só vai jogar a sua vida no buraco. Em outras palavras, se você faz qualquer coisa, pensando no que os outros vão pensar, ou o que os outros vão achar de você, esse comportamento é extremamente errado. Um exemplo disso, é o cara que sente a vontade de contar uma piada, e mesmo depois dele bolar todo o contexto e falar de uma forma toda animada e tal, ninguém ri, ninguém acha graça. E aí, alguns caras, na verdade alguns não, muitos, mas muitos mesmo, começam a ficar mal da cabeça. Porque eles, entre aspas, precisavam ouvir a risada para se sentirem bem consigo mesmos, para se sentirem aprovados, validados. Esse tipo de homem, esse tipo de pessoa também é o mesmo camarada que vai evitar entrar no espaço de outra pessoa, vai evitar conflito a todo custo, vai concordar com coisas que nem quer, só para não perder a, entre aspas, validação, das outras pessoas. É como se a pessoa falasse assim para si mesma. Ah, como eu preciso de aprovação dos outros, não vou incomodar ninguém, porque, vai que alguém acha ruim alguma coisa que eu falar, e começa a me ver como não sendo um cara legal. Claro que ninguém fala isso abertamente, e é óbvio que ninguém pensa nisso toda vez que vai entrar em conflito com alguém. Mas, inconscientemente, e meio que de forma automática, é bem isso que acontece. É quase como um instinto, e essa é também uma das razões mais fortes para você ser visto pelos outros como um homem bonzinho, e o mesmo cara que todo mundo tira vantagem e passa por cima. Mas dá pra consertar isso, e um dos passos mais importantes é começar a discordar das pessoas, ir contra o que você não gosta, ou o que você não quer que faça parte da sua vida. É claro que não é algo fácil, mas se você parar pra pensar, é até bem simples. Você apenas precisa internalizar que, primeiro, você não precisa ser amigo de todo mundo. E segundo, uma pessoa que realmente seja importante na sua vida, ou que veja você como alguém importante, não vai começar a te ver como um idiota só porque você discorda dela. E muito menos só porque você tomou coragem e se impôs, falando que não aceita algo. Número 4. Desenvolva a sua coragem, e comece a enfrentar seus medos, porque o cara que é bonzinho, é sempre um medroso por dentro. E a razão mais importante para você começar a fazer isso é a seguinte, você só vai conseguir se transformar numa versão melhor de si mesmo, se estiver disposto a fazer coisas que você não fazia antes, e que ainda nem começou a fazer. Porque o que você precisa mesmo é de progresso, avanço, em pelo menos uma área da vida, para que você quebre essa barreira inicial e comece a mudar realmente quem você é hoje. Selecione uma área da sua vida que você já tem grande dificuldade, ou algum trauma, ou alguma coisa que já está te incomodando há anos e até agora você nunca fez nada a respeito e comece a procurar soluções para resolver essa sua questão interior. Uma grande tendência que geralmente todo mundo tem, é ficar racionalizando o medo, em vez de ir lá e fazer de uma vez. Caras que desenvolveram traumas de mulher por exemplo, dificilmente chegam nelas, porque ficam pensando coisas como, e aí o que é que eu faço, e depois que eu falar oi, o que é que acontece, ah meu Deus é difícil demais, vou é ficar quieto. Não cara, é só ir lá e falar alguma coisa, se der merda, na próxima você melhora a execução. Não fazer isso, não ter essa mentalidade, é como se você pesar 35 quilos, você saber que precisa entrar na academia, mas bota na cabeça algo como, ah não, mas eu sou tão magro, quando chegar lá todo mundo vai ficar me olhando e tal, ah eu não vou não. Meu amigo, meu amigo, se a academia é a solução pra você, se você quer ir, mete o louco, taca o foda-se e vai, só vai e pronto. Esse é um exemplo, mas tem muitos caras que quando encontram um problema, a vida deles trava, e o cara não avança de jeito nenhum. Não mano, quando você ver um problema na sua vida, você arregaça com esse problema, você mete o pé no problema sem dó nem piedade até dar conta de resolver. Porque aí você avança, aí a sua cabeça começa a mudar. E se a sua cabeça começa a mudar, os seus resultados na vida real começam a mudar também. Captou a mensagem? Número 5. Seja brutalmente honesto com as suas vontades, não fazer isso é a maior garantia que um homem pode ter de que vai ser um frustrado na vida. Com toda certeza a pior parte de ser um homem bonzinho demais, é acabar em um destino completamente diferente do que você quer pra você. É como se você pegasse um ônibus para ir a um bairro ou uma cidade, dormisse, e acordasse em um lugar completamente estranho. Aí você acaba se perguntando, cara, como é que eu vim parar aqui? Na vida isso acontece com os homens que evitam serem honestos, não com as outras pessoas, mas consigo mesmos. Esses são os caras que não falam o que querem, e também mentem para si mesmos, falando que está tudo bem. Fulano, você gosta de tal coisa, você gosta né? Diz que gosta vai, diz que gosta. Então, é, sabe o que é, na verdade eu, ah, eu gosto sim vai, eu gosto. Esse é o cara que se auto -sabota, que mente para as pessoas e também para ele mesmo, só para que as coisas fiquem, entre aspas, legais, sem dar nenhuma briga, sem ninguém sair ferido. Entenda, você não precisa ser agressivo, ou virar um babaca para deixar de ser um homem bonzinho, ou um macho beta que só é feito de otário. Não cara, não é nada disso. O que você precisa começar a fazer é ser mais fiel a si mesmo, ser mais honesto consigo mesmo, ser mais verdadeiro consigo mesmo. Toda vez que você toma atitude, fala o que quer e é honesto consigo mesmo, você dá um passo a mais para deixar de ser um homem bonzinho, um homem passivo, o cara que todo mundo tira vantagem e passa por cima. E o fato mais maravilhoso disso tudo é, no momento em que você começa a ser brutalmente honesto, a sua vida melhora, porque você vai estar colocando pra fora justamente o que você quer, as coisas que você está buscando. E a sensação que fica depois disso tudo, não é nada mais, nada menos, do que a verdadeira liberdade. Quando você começar a experimentar isso, não tem volta, tudo se alinha. Você vai conseguir perceber por si mesmo que está no caminho certo, e além disso, vai jogar fora aquela mentalidade antiga que você achava que era a mais perfeita do mundo. Quando na verdade a única coisa que estava acontecendo na sua vida, era que você estava fechado, numa bolha, cheio de coisas te travando, quase se afogando em merda. Mas agora não é mais assim. Espero que esse vídeo tenha sido o catalisador da sua mudança.